E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro, seguindo nossa aventura, vamos sair de Fala Bortal, Vamos voltar naquela região do Bondinho, pra gente enfrentar o líder do time Magma Enquanto isso, vamos pegando um pouquinho de XP e tudo mais Já estamos com uma Swamp praticamente nível 40 Então não tem para ninguém aqui nesse mato Tudo nível 16, no máximo um 20zinho Esse carinha da casa aqui, se eu não me engano, ele me dá o saco de não sei o que é o saco de cinzas, então eu posso ficar recolhendo cinzas. Isso é muito útil para depois, se eu quiser comprar aquelas flautas. Eu mostrei no vídeo anterior, né? vocês devem ter acompanhado. Caso não tenha acompanhado, fica a dica. Dá uma recuperada nas nossas gameplays do Mega Moemon Emerald. A história é a mesma, só que fluiu direitinho e eu não, eu não apanhei do bug. O jogo crashou de um jeito que eu não consegui fazer nada. Slugma, eu estou sem um Pokémon do tipo fogo ainda A Torkoal, a Torkoal é a mesma Torkoal que eu tinha do... na outra gameplay Pelo menos o design dela é bonito e permanece Machop, também essa foi o escavador. Não é hora de a gente buscar um elemento a mais do nosso time Agora é hora de enfrentar o time Magma Beleza, aqui já foi todo mundo ó, Aqueles times magmas que estavam aqui Já foram embora Vamos autorizar a subir o bondinho Beleza, estamos no alto da montanha Agora sim, agora vai começar a treta O que, que eu vou fazer? O, o Swampert está bem fortinho O oh, Zigzagoon já achou o item ó. Vamos tirar o item dele Super Potion, beleza Vamos botar o Hout na frente um pouquinho Só para a gente fazer a troca com o Swampert E pegar um XPzinho bacana Tá todo mundo em tretas aqui, o time Aqua e o time Magma, entretando dessa vez o time Magma tá, tá sendo um vilão, e o time Aqua é, não é bem do bem, né, mas ele tá ali pra ajudar, vamos dizer assim. Beleza, Hauts, conseguiu ganhar sozinho de um Zobat, oh, muito parabéns. Beleza, Hauts vai aqui de novo, agora o Munel. Mas Swampert, Swampert não tem erro, se ele não ficar burning ou envenenado, alguma coisa do tipo, ele dá conta de todo mundo muito tranquilamente. O nível tá bem disparado e essa é a vantagem do Pokémon Ruby, tu consegue pegar nível muito mais forte com o seu inicial. O Teleporte ele é tipo um Dig, pra escapar dos lugares. Tá mais um Monel, vamos botar um Zigzagoon. Vamos ver se ele dá conta num ataque só, beleza, Zig nível 16, acho que 18 que ele evolui né, aí beleza, estamos, estamos grandes, estamos grande agora é o chefe aqui, o Maxi, Magma Leader, Putiena, Putiena é um visual bonitão, senão não dá pra negar, Mood Water que é tipo um surf sujo, Golbat, vamos botar o Halt também, eu só quero fazer ele evoluir pra Kirli Pra ver se ele vale a pena assim, Depois eu largo Adios, muchacho Gobat, se foi Beleza Agora Mudcorp. Vai, Mudcorp. Beleza Oh, oh A Hupt ficou legal Ela é ela Parece mais grandona Mas ficou cabeludo. Ficou bem bacana Curti Curti o visual da Kamehrupt Ah, fiquei burning É, mardito Já é vez. Acabou Não tem pra ninguém Com um Swampert Assim não tem o que fazer Pegamos o meteorito, a máquina parou de funcionar, não tem mais ninguém para enfrentar aqui Eu tenho um Burn Hell, acho que eu tenho alguma Berry né, que pode me recuperar burn. Aqui, House, Berry, House, Housed, Será que... como é que fala? Beleza, agora vamos descer e enfrentar alguns treinadores, não todos né, porque a, o caminho não permite enfrentar a geral Ó, porque aqui ele já divide, ó. Aqui eu posso ir por ali, por ali, ó. Ou eu luto com aquele treinador ou eu luto com esse. Vou lutar com esse. Baltoy. Vai suar um parter. Baltoy fica legalzinho. Ela é meio sinistra, né? Porque é meio sinistro. Baltoy. Vai jogar com o Zig -um agora. Vamos fazer um Mesh em cada um. Poder ganhar um pouquinho de XP em cada um também Olha as bolas ó, Agora aquele ali eu não enfrento mais ó. Só numa possível outra descida Ali também tinha um item O <risos> que, que tem nessa graminha? Monel. Monel não, não me adianta Não me atrai Essa foi Monel, beleza, Haltz nível 17 Essa aqui dá pra enfrentar Show de bola Swarmish Ah não Já, já meteu principal ataque que não podia... Skarmory. Skarmory eu tenho pack. Né? Já me... ah. Ela ficou tipo uma cavaleira, né? Uma guerreira armada. Ficou legal, ficou legal. Zig Vai de Swampert mesmo. Ah não, fez dormir, mardita. Vai, um... Vai largar uma semente sanguessuga em cima de mim. É só que diminuindo minhas evasivas, porque não, não deve ter algum ataque que parece. Swablu. Muito bom, vamos largar o Zig zague a Suábulo vai pro saco rapidinho, não vou nem dar chance pra você, já era a suablo. pouca experiência, mas já quebra o galho, ó. Tá, esse aqui é só um louco correndo mesmo. Agora o que a gente vai fazer, primeiro eu vou recuperar meus bichos, agora eu vou subir lá na montanha de novo, <risos> E vou enfrentar aquele cara que eu não enfrentei Ah, rapaz, tá pensando o quê? Acho que vou deixar barato? Aí, rapaz, só vem ah não, a Kirlia tá muito... A Kirlia não, o Halt está muito fraquito. Vou tentar fazer ele pegar nível 18 pra ver. Depois a gente troca e faz o que for. Beleza, Taylon. Tá. Se for o escovador, beleza. Aqui ainda não pega aquela Pokébola. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai querer de novo. Ah, tinha um degrauzinho ali, eu posso cair de novo Bom, ali eu sou obrigado a cair na, na volta da volta Então não, não sou obrigado a cair agora ó, Vamos fazer essa voltinha Aí, vamos lá Ih, rapaz tinha que trancado Tá, meu Neo não Não me adianta, ó, o Zig que já, já achou Um itemzinho bacana s Aí, agora sim, Hell. ah, no ginásio de fogo não deixa de ser útil, né? Ah, quer saber? Não, na volta, na volta eu vou pegar aquele item, não vai ser agora, porque agora a gente vai começar a tretar no ginásio de fogo. Beleza, aí primeiro já, já temos um, um desafiante e essa aí é a ideia, a gente poder desafiar todo mundo. Vamos lá, Hauts. Só esperando você ter alguma utilidade. Hauts, vai... acho que agora ele já pega nível 18. Vamos torcer. O Atergan tá dando geral. Aí, Hauts nível 18. Será que evolui? Não, Maldito. Então o Hauts vai dar espaço pro Zigzagun evoluir. E o Zigzagun, vai <risos> ah, me dar esse itemzinho que tu pega, rapaz. Revive, muito bem. Ah, aqui, se não me engano, tem dois possíveis, né? Dois caminhos possíveis sempre. Ah, ataquezinho de fogo não me adianta, rapaz. Odor, ataque de odor, não. Identifica pelo odor. Não me, não me atrai esse ataquezinho. Eu não lembro qual é o caminho certo. Deve ser esse aqui, então. Aí, só vem. Nós vamos chegar ainda com o Swampert num nível bem interessante no, na, na líder, Sendo que a gente já tem uma extrema vantagem O Swampert Nesse ginásio ele foi uma a escolha perfeita, vamos dizer assim é, mu oh, droga. é muito difícil a gente perder nesse ginásio A, me a menos que a gente claro, tenha um nível muito fraco Ou a máquina dê aquela roubadinha básica, né? Ah, droga Deu o caminho certo Aí, só Vengurizinha. Meditite. Meditite de lutador e psíquico, né? Mas pra mim não faz diferença. Pra mim é só mais um derrotado. Aí, só Vengurizinha. Ó, esse aqui tem dois. Um primeiro é um Slugman. Não ficando Burn, já me adianto. Que daí eu não gasto item. Nível 41. Munel. Ó, agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar nível com Carpa na, na Líder precisa algum nível 18 Ver se ele já evolui Não evolui também? Rapaz, será é que eu tô errando tanto sem assim, os níveis? Ah, dá Bom, já tá nível 18 também Os dois nível 18 Quero Carp, então Madkarp Ele é fraquinho por natureza Então ele precisa <risos> De bastante nível Aí, só vem. Vamos sem medo contra a Flannery. Flannery mandou um Slugman. A gente vai mandar o Gulpen. Ah, mandou o Fire Blast logo de cara, com toda a força. Nível 26, já foi desculpador. Mad Carp, beleza. Mais um Slugman. Vou botar mais um de Carp. Vou botar o Halt pra cima dela eu já se foi Escovador também meu time está muito fraco eu acho que eu não vou mais investir tempo nesse house não eu vou deixar ele para o flash mas não vou pegar mais nível com ele vou dar uma investida só aqui no mad carp e no zigzagum que eu quero que ele evolui para Lindone porque daí eu posso ensinar mais um tm hm para ele enfim magic carp nível 14 e a flannery se foi bem tranquilamente tm 50 overheart não nos, não nos atai, não nos ajudei em nada. Oh, nossa rival, ela nos deu o para enxergar no, no deserto. Agora conseguimos passar aquela parte desértica sem nenhuma sem muita dificuldade. Oh, aqui sim que a gente tem que ir devagarinho, aqui tem a Pokébola, o Nugget. Onde é que tem a parte do deserto? É aqui. Oh, agora com o Gogles, <risos> a gente consegue dar uma invadida nessa região sem apanhar muito. O já achou um itemzinho, parece. Aqui, ó, o único pro... ah, problema dessa região é isso, ó. Aqui a gente fica errando os ataques por causa da tempestade de areia, é tipo tomar um de ataque infinito na cara, mas contudo, entretanto, porém a gente tem a veinha aqui que nos deixa pousar. Ó, vamos ver qual é o item que está no nosso Zigzagun. ele não perde essa habilidade quando evolui. Nem sei se melhora, mas o Zagum, ele está sempre catando um itemzinho de alguém. Ah, achei um fóssil. Tem o Root Fóssil e o Claw Fóssil. Vou pegar o Claw Fóssil. Alguém tinha me perguntado de Fóssil, né? Se eu não me engano, era na cidade de Fala Bortal. Aqui ah, eu comecei a gameplay. Então, se eu for para lá, de repente o cara me dá o. Se eu não me engano, me dá o Dig. Não lembro se dá o Dig pelo Fóssil ou alguma coisa assim. Oh, o o Swamp tem uma vantagem. Ele não toma dano da tempestade de areia. Porque ele é um Pokémon do tipo terra também. Então, mais isso aí ajuda também. Beleza, o Baltoy já se foi. Vamos dar uma limpada nessa região. Nunca usei o Baltoy. Também não tenho interesse aí. para ela me explodiu a cara. <risos> também não estou muito afim. Vamos deixar o, o Mod Carp nível 18 também. Daí, ele sim eu consigo. Ó, oh, aprendeu o taco, rapaz. Tô pensando o agora Agora o Magikarp consegue se defender, ó. Ó, oh, ele aprende o taco. Vou até botar o taco na frente. Mas não vou usar, porque o Magikarp ainda é muito ruim. Beleza, vamos descendo aqui. Vamos só upando o nosso Magikarp e conferindo. Vai que brota algum Pokémonzinho diferente legal nessa Tempestade de areia. Aí, só vem, os Goggles, os Goggles é os óculos que nos permite visualizar, andar na areia, a tempestade de areia né, só andar na areia não precisa de óculos, precisa de um chinelinho. <risos> Trapinch, Trapinch, legal, ah não consigo trocar, ah vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O Trapinch tem esse, esse defeito. Que ele não permite a troca, né? Tem a Trap Arena. Então, vamos de vamos Swampert na frente aqui então. Sun Slash, como sempre, muito bonitinha. Ah, ele usou o Cavar sem vergonha. Já se foi o Disculador também. Olha as bolas. A gente anda com a Já se foi o Baltoy também. Vamos ganhar de geral aqui. Que dinheirinho a gente também ganha. Oh, deve ter uns itenzinhos perdidos aqui pra baixo. Vamos ganhar. Trapente. Trapente eu, eu acho que ela tem... Eu não lembro se ela tem uma evolução. Eu acho que ela tem um que ela vira tipo um dragãozinho. Se eu não tô enganado. Se eu tô, ela não vira. <risos> Simples assim. Baltoy, beleza. Ah, aqui ó. tem 37. Deve ser o Tempestade de Areia. Tem mais uma região, se eu não me engano, com uma possibilidade de andar na na areia mas eu não tenho certeza tem que conferir se é, eu não lembro se era nessa né, no rubi mesmo ou se era essa coisa do emerald agora que eu já estou perto de fala portal eu vou lá tirar a dúvida do aqui ó isso aqui se eu não me engano com a bicicleta eu consigo subir também não tenho certeza olha ali rapaz olha ali sem querer <risos> sem querer deu certo Fiz assim, sem querer não, mas eu fiz pra testar mesmo. <risos> Beleza, vamos, vamos tretar agora. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar uma de e vou botar o zig na frente. Só pra eu enfrentar essa parte da... Das fumaça aqui, da.. Das cinzas. Olha aí, rapaz, que bicho nojento. Zigzagum mesmo, ele é só pra, pra juntar. E... pra catar item mesmo e usar TM. Não tem serventia. Os <risos> Pokémon fraco da. Da besta que não consegue dar conta. Será que eu já faço uma flauta? Ah, Ai, eu ainda preciso de 132 passos. Vamos fazer uma flautinha. So 132 passos, deve ser 132 graminhas que eu passo pra pegar cinza. Skarmory? É bonita esse né? Eu gosto de visual cavaleirinho. Mas só, mas só me vale se eu tô andando na, nas graminhas cinza. Vai. Só vamos. Ah, acabou o TP. Esse. O PP. Nossa, usei bastante o Ainda é o ataque principal, porque eu não, não peguei o Surf ainda, depois o Surf e o Mudiator, eles vão comandar as paradas. Os meus ataques mais fortes. E eles não tem erro né, quer dizer, o, o, os ataques de terra aqui do Swamp eventualmente dá um errinho. Vou fazer aqui ó, ó já errou viu, pessoal vai falar, será que já deu 132 passos? Mais 44, o bom que eu volto para casa ele limpa, volta as cinzas. Aí vamos fazer mais uma missãozinha né, quanto mais a gente deixar o jogo completinho melhor, mais divertido fica e mais a satisfação a gente traz porque a gente tá conseguindo fazer o que o jogo propõe. Agora tá mandando a gente fazer Swampert nível 43. Aí, acho que agora já é o suficiente. Aí, acho que agora deu, né? Aí, rapaz, Blue Float. Beleza, peguei Blue Float. Eu não lembro pra que serve. Mas já que é de graça, a gente pega. E agora vamos lá ver o carinha do fóssil. Primeiro vamos recuperar nosso time. Aí, recuperado. O cara do fóssil é esse aqui. Ó. O telefone é fóssil, meu sonho, por favor, não sei o que. a gente pega o fóssil. Ó. Um, do. Doing... Ah tá, beleza, tem que ir lá em Devon, não sei o que, para eles recuperarem. É aquela cidade, é aquela, a primeira cidade que a gente foi, que tem o um ginásio de pedra, onde a gente enfrentou a Roxane. Lá a gente consegue. <coughs> Lá a gente consegue reviver o fóssil e ver que raios de bicho vai vir. Então aqui que a gente vai fazer, a gente vai ganhar caminho. Vamos encurtar caminho. Não vou precisar pegar o barquinho do tio. Porque a partir de agora o jogo fica mais autônomo. A gente vai chegar... Olha onde é rock. A gente vai chegar na cidade onde a gente enfrenta o nosso papai depois. E vamos ganhar o surf. Daí a gente fica... Mais autônomo a gente consegue ir pra tudo que é lugar. Aí depois falta só o DIV, o Waterfall, que a gente pode subir em alguns lugares extras. Beleza. Ó. Chegamos na, na região do primeiro ginásio. Ó. A gente vai aqui falar com o presidente do não sei o que. Tem dois momentos que a gente pode falar com ele. Vamos ver se aqui ele já dá a letra. E XP Share. Agora vai. Ó. O XP Share. A gente consegue fazer as coisas muito mais práticas. Já o fóssil vai ter que esperar que eu acho que não era aqui mesmo, <risos> mas contudo entretanto, porém cadê o ginásio, beleza, vamos fazer o seguinte, o zigzagoon item take, não vou dar o XP sharp para porque o zigzagoon eu consigo dar uns itenzinhos, ele consegue ir pegando itens. Ele não pegou o XP Share, ah que susto rapaz, compartilhador de experiência, cê tá doido Agora vamos voltar pro lugar certo já, vamos ganhar tempo Vamos chegar lá na, na cidade onde tá o ginásio de papai E vamos tretar com ele Já temos, ó, oh, um até, até ganhou de alguém, aqui quem diria Até fazer uma última recuperagem e vamos tratar com o papai no próximo ginásio certo mas contudo até tanto para Será no próximo vídeo vamos dar aquele save esperto espero que vocês realmente tenham curtido a série na próxima vamos tratar o nosso pai o Norman que tem um do tipo normal ele tem aquele da ele é meio roubado mas no meu nível atual acho que um Swampert dá conta é o meu único do time certo espero que vocês tenham curtido muito obrigado pela atenção pessoal, o próximo vai ser Insignia e o surf. vamos começar a explorar geral o mapa, certo? Muito obrigado pessoal, não esqueça de deixar alguma sugestão de Pokémon que eu possa capturar para formar o nosso time, já falei demais e até a próxima.